esse potencialmente pode ser o fundo do Bitcoin eu vou comentar para vocês onde eu vou estar comprando pesadamente o que eu acredito para 2023 pessoal então vamos dar uma olhada porque esse aqui é meu último vídeo aí do, do ano de 2022 pessoal pelo menos aí vídeos públicos para membros aqui do canal acredito que farei mais updates entre hoje e amanhã mas amanhã de fato eu vou estar parando aqui dando uma descansada até o dia 5 aí ou 6 de janeiro tá para os membros pra compensar esse tempo aí eu vou fazer lá pelo dia 7 mais ou menos aí com certeza várias lives aí inclusive né mentoria tirando o máximo de dúvidas possível tentando ajudar e compensar aí o tempo né mas acredito que não vai ser um tempo perdido não porque o mercado vai estar bastante chato aí durante as próximas duas semanas tá vou comentar para vocês sobre tudo isso e já vou deixar aqui minhas ordens aí para o Bitcoin também já de compra né porque vai que isso aconteça mas acredito que a gente vai ter um espaço mais chato aí Tá, galera? Então vamos olhar em tudo isso, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações, participe também do, das comunidades, todos os links aqui abaixo e de novo, não deixe de se tornar membro aqui do canal, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. É, se tornem pelo menos VIP, tá se você não quiser se tornar membro aqui agora, já se cadastre para se tornar VIP, porque é gratuito, 100% gratuito para se tornar VIP e tem vantagens aqui para VIPs, tá que mais diante eu vou comentar para vocês aqui sobre isso, vou estar um atendimento especial para quem for VIP, porque eu sei que essas pessoas estão de fato operando aí a escando a pele no mercado, tá bom? Então, se torne VIP hoje mesmo, faça o cadastro. E se você quiser ter conteúdos, acesso a conteúdos exclusivos, a, a, conteúdos exclusivos e análises mais frequentes do Bitcoin, não deixe de se tornar membro aí, tá muito barato e com certeza vai ajudar você a tomar aí, ajudar a tomar decisões aí melhores, tá bom? Então, galera, vamos olhar aqui o Bitcoin e vou comentar então onde eu acredito que potencialmente vai ser esse fundo aí, tá bom? Acho que vai ser um vídeo bem importante para vocês já tentarem aí se posicionar melhores no mercado. Primeiramente, eu acredito que esse final de ano vai ser bem enjoado. Uh, a gente não teve aí um rally aí do Natal conforme esperado, tá? Eu estava imaginando o Bitcoin voltar a testar essa zona aqui de 17.300, zona de Fibonacci para realizar vendas, tá? Eu estou com essas horas de vendas aqui posicionadas nessas regiões aqui de Fibo. Eu comentei para vocês nas últimas análises sobre isso, tá? Não vou ficar repetindo isso aqui, pode ficar um pouquinho enjoado. Então essas regiões aqui eu estarei, estarei interessado aqui, ó, até inclusive vou arrastar esse aqui mais para cima, tá? Estarei interessado em realizar vendas aqui para o Bitcoin, tá? Vou subir um pouquinho isso aqui e tentar é, e realizar vendas aqui obviamente já pode escalando vendas mais acima né vendas pequenas tá mas eu quero tentar montar um preço médio nessa zona aqui que tá esse esse esse retângulo aqui vermelho tá entre os 17.300 até os 17.600 dólares então talvez um preço médio na, na casa aí dos 17.450 algo assim para poder é, aproveitar esse potencial movimento do Bitcoin que eu acredito que vai ser para baixo infelizmente tá pessoal mas eu vou mostrar para vocês aqui uns pontos de atenção e algo para vocês ficarem atentos aqui para a gente poder então estimar que a gente tá chegando próximo aí do fundo pelo menos o fundo local aí do mercado tá eu vou comentar para vocês o que eu quero dizer com isso beleza então galera eu estou interessado em realizar vendas essa re região tá nessas regiões aqui Obviamente, o meu stop tem que estar acima dessa região aqui dos 8.400, tá? Então, vou botar meu stop aqui na região próxima aí, dos, nesses últimos uh, regiões aqui, próximo dos R$18.500 aqui, mais ou menos, tá? Terei, terei um stop, porque existe o risco sim, obviamente, eu vou mostrar para vocês por que existe o risco do Bitcoin, né? Simplesmente dar uma desacoplada aqui, tá? Mas eu acho que é pouco provável devido a outros fatores que eu estou de olho, principalmente aqui a capitulação dos mineradores que está em andamento. Tá? Então, isso aqui dificulta o Bitcoin de bu buscar novos patamares. Então, enquanto isso aqui não... A atingir aqui o sinal de compra, inclusive eu aconselho você botar aqui, ó, um, um alarme aí no Trend View, tá? Clique aqui, ó, bota o indicador Hash Ribbons, clica aqui no, no botãozinho azul com o botão direito do mouse e adiciona um indicador aqui, ó. Adicionar alerta e bota aqui um alerta de compra aqui desse indicador, que isso vai mostrar a gente onde vai estar tá aqui a, esse esse né, o final dessa capitulação, obviamente essa capitulação ela, ela já começa a dar sinais de de melhoras aqui já no, no tempo final, tá? Então é, acompanha esse indicador que eu acho muito importante e acredito que no final dessa capitulação a gente pode ter então aí o fundo para o Bitcoin, tá? Pelo menos esse fundo local aí que eu vou comentar para vocês aqui daqui a pouquinho. Onde está? Então, fica até o final do vídeo aí, deixa aquele like importantíssimo, tá bom? Que é o vídeo mais importante aí, com certeza, para a gente fechar o ano e conseguir ficar um pouco mais tranquilo e entender para onde potencialmente o Bitcoin aí pode ir, tá? Então, Hash Ribbon, extremamente importante pra vocês acompanharem. Tá? obviamente tem muita coisa que eu posso falar aqui tá pessoal mas eu não vou aqui quebrar muita cabeça de vocês com tempos tempos gráficos menores eu acho que o Bitcoin está lateralizando aqui numa, numa região bem bem chatinha enfim então basicamente eu estou de olho aqui agora são pontos de liquidação onde tem realmente liquidez aí das sardinhas aí dos, dos, do, do varejo né eu também outros grandes players também tem botam pontos de, de liquidação aí e a gente tem aí a, a vantagem de ficar de olho nisso vem mostrando no canal bastante tempo sobre esses pontos tá então eu acredito que vocês que prestar atenção, porque quem acompanhou o canal mais tempo eu falei várias vezes da região dos 15.500 dólares. Eu falei, pessoal, o Bitcoin tem potencialmente a chance de buscar 15.500 dólares, tá? Inclusive eu entrei no short aqui na região dos 21.300 aqui, ó, e muita gente tava rindo de mim, assim, de fato rindo de mim mesmo, porque o Bitcoin já tinha formado fundo, e as pessoas simplesmente ficaram, né? De boca aberta aqui, porque realmente é, perderam esse movimento aqui, realmente consegui fazer shorts muito bons aqui para o Bitcoin nessa região, tá? E o pessoal que acompanha o canal conseguiu fazer compras maravilhosas na região aqui dos 15.500. Inclusive, eu comentei para realizar vendas aqui na região dos 18.000, tá? Então, foi realmente incrível aí, tá? Quem acompanhou todo esse drama da FTX, né? Aqui, essa região, nessa, nessa zona aqui, realmente eu fiquei é, bastante... É, preocupado aí estressado com essa questão da FTX porque afetou aí também a minha banca aí de trade né pessoal como você sabe a história né e mais aqui realmente uh, todo mundo que acompanha o canal conseguiu fazer compras boas aqui realizar enfim então eu acho que esse movimento aqui que o Bitcoin fez nessa região aqui potencialmente vai se repetir de novo tá é o que eu estou imaginando então galera para onde que eu acredito que o Bitcoin pode ir tá antes eu vou mostrar para vocês aqui os pontos, então, de liquidação, que eu acho que vocês estão mais interessados aí em saber, tá? Aqui na Highblock, uh, BitMEX, aconselho vocês a acompanharem. Esses são os valores, então eu aconselho você pausar o vídeo aí, Uh, e, e dá uma olhadinha, tá? Porque isso aqui são pontos interessantíssimos para a gente poder entrar e sair de posições, tá? Então, aqui para longues, por exemplo, aqui é a região dos 16.600, região dos 16.200 aqui são potenciais zonas de compra. Caso o Bitcoin venha buscar aqui essas zonas, aqui tá? obviamente, caso ele busque primeiro essas regiões de short, aquele que dá os shorts aqui primeiro, ó, é, daí a gente tem que mudar a nossa forma, tá, pessoal? Então, que a gente entraria em shorts nessas regiões depois realizaria nessas zonas aqui, tá? São potenciais alvos aqui, né? Então, ou pode ser entradas ou pode ser alvos, depende do que, que vai pegar primeiro, tá? Então, assim que eu uso essa estratégia aqui, se ele começar a, a cair, eu posso buscar aqui regiões de compra nessas, nessas zonas aqui. Então, quanto mais cair, mais eu vou botando, adicionando posições aqui e quanto mais uh, né, buscar acima aqui, eu vou realizando ou então entrando já em posição de short. Aqui de fato eu vou estar interessado em entrar em short, tá, pessoal? Essas zonas aqui todas eu terei ordem short short aqui posicionadas, com stop aqui muito acima dessa região aqui de 18.200, tá para poder ficar tranquilo, porque eu não vou acompanhar o mercado, uh, digamos assim, até o dia 4, aí provavelmente não vou estar acompanhando o mercado, tá, pessoal? Então, uh, obviamente se pegar se uh, pegar essas zonas aqui pelo celular, eu vou só estar tá fechando aqui algumas posições, qualquer coisa, tá? Mas basicamente aqui é a minha estratégia, que eu vou estar de olho também nesses valores aqui do, da, da BitMEX, que como vocês sabem, tem funcionado muito bem, inclusive entrei no long aqui, é fantástico aqui nessa região, tá? Então, uh, usem esse indicador, olha só que incrível como funciona, olha só, pega aqui, liquidez nessa região, anda, depois pega mais abaixo, pega acima, tá? Então, pessoal, realmente incrível como esse indicador funciona bem, olha aqui, ó. Você não acredita que esse indicador funciona? Olha só esse gráfico aqui, tá? Então use aqui esse indicador da High Block. É realmente incrível o que esses caras estão fazendo, tá? Compensa, com certeza um trade que você fizer certo aí compensa, tá? Então se você quiser encontrar pessoas para dividir, também tem um grupo no Telegram, também tem um Discord ali VIP, que eu conselho vocês a acompanharem, porque o pessoal tá sempre postando ali esses, essas regiões aqui, tá bom? Olhando aqui então High Block 12 horas aqui na Binance, vamos puxar aqui dar uma olhadinha nisso aqui. Agora no curto prazo o que a gente pode esperar? tá um pouco uh, difícil de, de ver aqui tá, tá tem, tem liquidez tanto tá acima e, e abaixo tá mas para mim a zona aqui a zona dos 17.100 até a região dos 17.400 aqui tem liquidez tá de, dos, dos shorts aqui e tá formando liquidez aqui nessa região dos 15.200 para baixo aqui até a região dos 13.550 dólares tá olhando aqui então o de 7 dias aqui na binance bem parecido aqui ó, formando a região a região dos 17.100 até os 17.450 e depois abaixo, né, abaixo aqui na região dos 15.200 até a região dos uh, 13.550 dólares, tá? Então, para mim, eu acredito que até a região aqui 17.500 o Bitcoin tem uh, grande chance de buscar. Eu estou duvidando que vai pegar essa região aqui 18.450. De qualquer forma, meu stop estará acima dessa zona aqui para poder garantir, para que não saia do jogo aqui caso ele venha pegar e formar um topo duplo nessa região, tá? Então, esse é o ponto importante. E... Aqui olhando também o de um mês, pessoal, olha só como tem liquidez nessa zona aqui, ó, essa zona dos 13.600 dólares. E eu acredito que sim, esse aqui potencialmente vai ser um fundo local importante para o Bitcoin, tá? Não posso dizer que vai ser o um fundo global aí, que a gente vai ter um fundo né, importantíssimo que vai que, que nunca mais a gente vai voltar, tá? mas eu acredito que um fundo, um fundo local aí, pelo menos durante esse bear market aí, que pode durar aí mais... Né, um ano e meio mais ou menos, eu acredito que sim, a gente pode formar aqui nessa região dos 13.600 e eu estou apostando e vou colocar aqui ordens de compra nessa região, tá bom? Então esse é o nível que eu comentei para vocês lá anteriormente, né, que eu falei que 15.500, 15.500, o pessoal não escutou, achou que o Bitcoin não poderia pegar e acabaram, né, sendo surpre... tendo uma surpresa, né, uh, então acabei rindo por último, na verdade, né, então aqui eu não quero que você... Uh, tem a surpresa, tá? A região dos 13.600 é uma região extremamente uh, interessante, tá na minha opinião. E eu vou mostrar também aqui, olhando Fibonacci, porque eu acredito que essa zona aqui pode ser bem importante, na minha opinião, aqui formando, uh, um, formando aqui regiões Fibonacci interessantes, tá? para isso, olha só, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui que eu estou de olho aqui, isso aqui é uma análise técnica a André Fault, tá? Isso aqui não é análise técnica, digamos assim, que se deve fazer, tá? Mas eu estou aqui brincando com os gráficos hoje de manhã e estava olhando o seguinte, olha só. Nesse bear market aqui, pessoal, olha só isso aqui que interessante, ó. No bear market aqui para o Bitcoin, até então eu vou botar o gráfico aqui semanal para a gente ver melhor. Tá? Acho que fica mais claro aqui o gráfico. Uh, até apagar isso aqui, essa, essas regiões aqui, ó. Eu estou no gráfico logaritmo, tá? Fica mais fácil. Aqui, aqui, inclusive, são regiões, são, são as... Ah, o halving do Bitcoin, tá? 2012, depois aqui 2016, 2020 e 2024 a gente vai ter um halving perto do meu aniversário lá em agosto de 2024, tá? Então vai ser um grande presente de aniversário aí, eu vou ficar de olho, ah, 2024, para comemorar potencialmente esse halving junto aí, levantando a, a taça aí, né? Que nem o Messi fez, tá galera? Então olha só, o que, que eu estou de olho aqui agora? É o seguinte, ó. O Bitcoin buscou esse fundo aqui na região dos 3 mil dólares, né? 3 mil dólares foi o fundo que o Bitcoin buscou aqui nesse último bear market. E não voltou desde então, né? Quase voltou aqui durante o corona, né? Foi aqui nessa região dos 3.100 e poucos dólares aqui. Esse aqui no índice index, index do Bitcoin. Se a gente puxar Fibonacci aqui, ó, desse topo até esse fundo, olha só que interessante, galera. Muito interessante isso aqui. Aqui eu estou olhando, obviamente, na escala, o Fibonacci na escala normal, tá? Não é, escala, não é o Fibonacci em escala logarítmica. O Bitcoin foi buscar até a região de 68, ó. Tá, 6,8% ele foi buscar. E é o número de ouro aqui para o Bitcoin. Então, ele foi buscar essa região aqui, não conseguiu romper e teve uma correção forte. Né? Né? Teria até o risco de perder esse fundo aqui, mas não foi o que aconteceu. Né? Uh, se a gente olhar também... Essas escalas aqui, deixa eu até voltar aqui, ó, voltar com esse Fibonacci e mudar para a escala logaritma, vou mudar aqui pela escala logaritma isso aqui, tá? Olha só, ele buscou a região de 7,86, novamente né, obviamente, mas formou essas zonas aqui que são interessantes, ó, Fibonacci aqui nessa região, Fibonacci aqui, aqui, então, essas zonas chaves de Fibonacci formou aqui é, para o Bitcoin, tá? Então, interessante de, de acompanhar isso aqui. E para mim, galera, se a gente olhar aqui também, ó, duas coisas que eu acho importante, uh, se a gente puxar a Fibonacci também aqui desse topo aqui que o Bitcoin fez até o fundo, ó. se a gente encaixar a Fibonacci nessas zonas importantes, esses principais topos aqui, ó. topo, aqui tem um topinho também, topo, né? fundo também, olha só que interessante, a gente pode ver que o Bitcoin poderia formar um fundo aqui para buscar depois essas regiões Fibonacci, da região aqui próxima dos 17.000, 13.700, 13 tá? Então, aqui se a gente pode arrastar um pouquinho para essa região dos 13.600 dólares, a gente teria exatamente o, o, as regiões Fibonacci formadas transformando aqui ó nessas regiões tá ficaria muito lindo esse gráfico mesmo Bitcoin poder retestar essas zonas aqui tentar romper tá então não seria de outro mundo é bem interessante porque o Bitcoin respeita a região Fibonacci aí tá então para mim a região dos 13.600 pode ser sim aí um potencial fundo uh, né Um fundo local inclusive é o topo aqui anterior ó, bem próximo do topo anterior que a gente fez lá em 2019 tá galera então extremamente importante se a gente mudar isso aqui agora então para a escala é normal, a gente pode ver que a região de 618 uh, seria a região de 46 mil, uh, quase 47 mil dólares, tá? Então, em algum momento, dentro aí, de, ainda dentro desse, desse bear market, digamos assim, dessa zona aqui, de Bitcoin, tá? a gente vai voltar aqui, talvez, a, a testar essas regiões aqui, tá? De alguma forma, buscar essa região dos, dos 47 mil dólares, formar aqui mais uma correção, enfim... E lá depois a gente conseguir romper aí e buscar de novo, atestar o topo anterior, tá? Então é isso que eu estou imaginando o Bitcoin aí para 2023, 2024. Então essas são as zonas de Fubonacci, que eu acredito que, é que a gente vai buscar. E esse potencial fundo local que seria nessa região ah, dos 13.600 dólares, tá? Obviamente isso aqui seria fechamento aí no diário, a semanal, tá pessoal? A gente pode fazer sim sombras para baixo, mas acho que se você, se você conseguir fazer boas compras nessa região dos 13.600, acredito que sim. Mesmo levando em consideração que a gente está entrando num período de, de recessão no ano que vem, acredito que é uma excelente compra para o Bitcoin, inclusive a gente estaria corrigindo aqui quanto ó, desse topo até o potencial fundo na né, região dos 13.600, seria praticamente aí, ó, 80% de correção do Bitcoin exatamente 80% de correção tá então realmente os outros bear markets a gente teve também isso correção de 80% tá então para mim é assim uma região exatamente uma, uma região muito boa para você realizar compras e não deixar essa oportunidade passar tá bom pessoal olhando aqui falando um pouquinho sobre as 500 rapidamente que eu quero comentar para vocês aqui para a gente poder fechar esse vídeo o que eu acredito para esse 500 pessoal a gente formar aqui a minha opinião tá? André, eu não vejo sp 500 de forma nenhuma rompendo esse topo aqui, tá? E buscando novos patamares, enfim, essa, essa linha, essas linhas. É, para mim, o que eu vejo sp 500 fazendo é esse pivôzão de baixa aqui, ó. Isso aqui que eu estou chegando para sp 500, formando isso aqui, ó, tá? E olha só que interessante, ó. Se a gente puxar aqui desse topo né, desse topo aqui até o fundo, pode ser essa região, essa região aqui dessa essa zona, ela não conseguiu passar da região de 68 tá não ficou Ficou teimando nessa zona aqui e potencialmente vai fazer um fundo mais baixo aqui agora. E se a gente projetar aqui, então, esse pivô da SP500, ó, o primeiro alvo aqui do pivô seria, levando, levaria SP500 para casa aqui dos 3.143, aqui dos 3.100 pontos, tá? Na minha opinião, a, a SP500 vai buscar, sim, essa zona aqui próxima dos 3.000 pontos. Inclusive, eu tô com alerta aqui nessa região, ó, 3 mil pontos mais ou menos aqui, que tem fundos importantes, topos, tá? Então, acho que isso vai ser uma região uh, que a SP500 vai voltar a buscar. E o Bitcoin pode, pot potencialmente, aí, muito fácil buscar essa região dos 13.600, né? É, obviamente, o Bitcoin já está bem descontado, a gente teve o Bitcoin caindo muito mais aí, tá? Então, acho que a SP500 corrigindo para a região, essas regiões aí, o Bitcoin, ele iria cair, mas aos pouquinhos, a não ser que a gente tenha uma, algo assim que, né algo problemático no mercado como por exemplo a falência da Binance, algo aí de outro mundo outro outro né black swan aí né outra como é que diz outro ganso aí preto aí no caso né outra algo não previsto esqueci agora o nome em português tá mas então uh, se isso acontecer pessoal para mim eu acredito que o Bitcoin tem potencialmente grandes chances de buscar essa região aí dos 13.600 e seria uma compra de Curto, médio e longo prazo, excelente para você fazer, na minha opinião. Tá? É, eu aconselho também você, se você tiver tempo, é, nesse final de ano, estude sobre o Bitcoin. Tem vários livros importantes aí, Bitcoin Standard. Cara, tira o final de ano para dar uma estudada. Se preparar aí, porque a gente tem aí, nas próximas décadas, é, para mim... O Bitcoin é uma oportunidade incrível e eu estou grato aí de estar vivo para poder aproveitar né, e ter a chance de, de me expor mais nesse ativo aqui que vai mudar é, o mundo tá não é as criptomoedas pessoal é o Bitcoin tá isso que é importante vocês entenderem quanto antes vocês entenderem ah, o quão importante o Bitcoin tá menor vai ser o preço médio de vocês tá quanto mais tempo vocês ficarem temando com altcoins querer comprar altcoin ficar rico de uma hora para outra tá, mais, mais caro vai ser o preço médio de Bitcoin de vocês, então compre Bitcoin, acumule Bitcoin a longo prazo, tá, acredito que você vai estar fazendo um excelente investimento, é o que eu acredito aí, e eu tô pagando de fato para ver, pessoal, eu tô pagando para ver, e eu acho que vou ser recompensado aí em relação a, a isso, tá bom? A gente tá recém no começo, e o market cap é extremamente baixo aí, a gente vai ver o Bitcoin, com certeza, alçando voo aí pra números que ninguém consegue, consegue vai conseguir imaginar, tá, na verdade, ninguém imaginava que o Bitcoin ia para casa lá dos, né, Uh, quando a gente falava Bitcoin indo para casa dos, dos 10 mil dólares, ninguém acreditava, né? Uh, 20 mil dólares, ninguém acreditou. 70 mil dólares, ninguém acreditava, pessoal, tá? 100 mil dólares, ninguém acredita. Bitcoin vai para 100 mil dólares, eu não tenho dúvidas nenhumas disso aí, tá? Então, para mim, cara, se expõe ao Bitcoin aí, tá? Acho que com, com responsabilidade, obviamente, não venda tudo que você tem aí para botar em Bitcoin, mas vai comprando aos pouquinhos, porque com certeza você está fazendo aí né uma, uma exposição que pode, é, pode ter um retorno muito grande para você, Tá bom? Eu acredito nos fundamentos, aconselho você a estudar, tá bom? Então, com essa, pessoal, desejo desde vocês aí um excelente final de ano, tá? Então, para os membros do canal, eu terei mais updates também. Ah, só fech fechando aqui também, a dominância tá a ponto de explodir também, ó, pessoal, acompanha essa linha aqui, ó, essa linha da dominância, ela tá a ponto de explodir. Acredito que a gente vai ter mais resistência nessa região aqui também que ela tá tá? Então, esses são os níveis que eu estou de olho para a dominância aqui agora. Uh, esse suporte aqui na região dos 39.7%, potencialmente poderia chegar até essa região dos 36.30 aqui, tá? mas à medida que a gente romper essa região para cima de fato aqui começar a, a subir, potencialmente a gente já tem esse fundo formado aqui para o Bitcoin tá? então é o que eu estou acreditando a gente romper essa linha aqui, fazer um rompimento verdadeiro aqui tá? e, e de fato daí sim a gente vai ter um, um fundo formado bem para o Bitcoin acredito que isso possa acontecer também quando a gente tiver aí esse, a questão da da, da da hash rate resolvida aí, a gente ter a capitulação dos mineradores ah, terminada. Ah, pra fechar o vídeo também, porque acredito que vai ser o final do ano ruim, tá? Eu já tava esquecendo de falar isso pra vocês, importantíssimo. Então, pessoal, a gente teve aqui um, né? hoje, aqui, ontem, na né, verdade, então, feriado de Natal, tá? Então, não teve muita coisa. Ah, para essa semana aqui, a gente vai ter só o dia 20, ah, 29 aqui, se não me engano. Ó, dia 29 a gente vai ter coisas interessantes, que vai ser aqui a questão do pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá saindo. Ah, depois, aqui, ó, na última semana, na próxima semana, vai ser aqui... Vai ter duas coisas importantes acontecendo aqui, ó, no dia 4, se não me engano, aqui Joltz, tá? vai ter os Joltz aqui saindo também. Esse aqui, esse aqui o mercado está muito de olho. Então, dia 4 a gente pode ter bastante volatilidade e também no dia no dia um, no dia 5 e no dia 6 também aqui a gente tem o No Farm, no Farm Payrolls aqui, tá? Então a gente tem Aqui também o ADP, Non-Farm Employment Change, tá? que acho que é interessante acompanhar, mas para mim vai ser o Non-Farm Payrolls aqui no dia 6 de janeiro, vai ser uh, interessante acompanhar e eu já estarei de volta aí, obviamente, para comentar para vocês. Uh, e também vai, saber, vai sair também a taxa de desemprego dos Estados Unidos lá no dia 6 também. Então, dia 6 vai ser um dia importante. Uh, caso isso aqui melhore a gente pode ter pump aí no Bitcoin mas eu não acredito a gente romper a região aí dos oito dólares é a minha opinião e tem mais uma coisa que eu queria dizer para vocês estavam esquecendo já que também sobre isso tem tanta coisa pessoal a minha análise do Bitcoin aqui que eu vou fazendo olha se eu fosse falar tudo que eu, tudo que eu enxergo para vocês eu ia ficar aqui fazendo um vídeo de duas horas tá mas eu tento simplificar os pontos mais importantes eu, que eu acho importante vocês acompanhar também aqui que é a, o open interest do Bitcoin olha só depois a gente, depois esse caso da, da, daqui da FTX pessoal olha só a gente teve o Open Interest aqui ó, simplesmente começando a cair. Tá? Isso mostra para mim que a gente está formando sim aqui um fundo para o Bitcoin. Aqui na Binance, tá? estou olhando, olhando o Open Interest da Binance, que é a corretora que tem mais volume aqui, o maior forte o Open Interest. E a gente só viu o Open Interest subindo, subindo, subindo, subindo. Tá? Agora a gente está vendo o Open Interest caindo. Isso para mim já indica uma formação de fundo. E potencialmente a gente vai, vai ver o Open Interest chegando aqui na região de 68.000 Bitcoins, mais ou menos, essa região. Tá? Acho que vai ter uma correção grande para a gente formar um fundo aí ainda uh, um fundo local importante de Bitcoin mas isso para mim mostra que sim agora a gente está muito próximo aí desse fundo tá? acompanhe o Open Interest é extremamente importante vocês ficarem de olho uh, a gente está com long short ratio aqui ainda elevado tá acho que tem tem espaço Bitcoin é uma boa corrigida ainda tá acredito que isso vai acontecer mas vai ter tem que ter paciência porque nas próximas aí na próximos praticamente 10 dias não vejo muita coisa acontecendo não tá então aproveita para descansar é tirar um pouco de descanso estude sobre os fundamentos do Bitcoin tá bom tem aqui vários vídeos também que eu falo sobre outras coisas importantes sobre trade. se torne membro que eu tenho já tutoriais interessantes saindo ali no no aqui no, no canal, e participe também do Discord ali, né VIP ou então como membro, que a gente está sempre ali atualizando de forma mais frequente, pessoas estão sérias de fato no mercado estão ali no Discord participando junto, tá bom? Então, eu desejo a todos aí boas festas, um feliz ano novo, e a gente se vê aí lá pelo dia 5 ou 6 de janeiro, tá bom? Então, um abraço e a gente se vê lá. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.